Carnaval! Eu não sei. Que vai. Gosta que me leva pra você? Eu só sei. Que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo e é segredo guardei o f... sedimento e sufuquei, <risos> mas agora é a hora, vou gritar para todo mundo de uma vez, oh, eu estou apaixonado e estou contando todo, não me tem tá porque vou dizer, a mão não é picado, isso te tive dando o eu só quero você, estou apaixonado, estou de tudo, todo mundo ligando porque vou dizer, é, mas não é picado, estou errado, que dá no mundo, eu só quero você. Bem vindos, quero é para festejar. Espera. pera. pera. Uh. Ah. pera. Que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, e é segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar para todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, tô cantando tudo, não tô ligando porque vão dizer Amar não é pecado e se eu te ver errado que me sou no mundo não quero você tá apaixonado eu tô contando tudo não me tô ligando porque vão dizer amar é pecado e se eu te ver errado dá no mundo ah, só quero. que tá ali, tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Mas estou contando tudo e não estou ligando, porque vão dizer: Ah, mas não é pecado, está aí. Ligando, eu no mundo só quero você. Estou apaixonado. O teu novo? Sim. Não, eu não tenho o meu novo. Yay, com certeza, problema e o houve...